A ideia de criar este bolo é que fosse um, um bolo pequeno, um bolo para dois, não é? um bolo que tivesse frutas, não é? porque não há frutas, morango, o próprio coco, não é? e criar uma massa que fosse aptidosa, que tivesse qualidade. Não é? e, e pronto, depois de todo esse estudo, convidamos os empresários aqui do Conselho de Vila Verde que é um bolo que se vende bem. Criamos uma imagem em conjunto para todos. E fizemos também imagens para colocar nas próprias pastelarias para que a pessoa soubesse quem é que vende o pincake. Porque é Cake? tem tudo a ver com a cor do bolo, não é? Era é um rosa, que eu acho que é uma, uma cor predominante para o desnamorado, é? para o namorado de Portugal, não é? Produzimos o doce desde o início da sua Fomos os primeiros. Cacau. A, a, a comercializar o bolo, agarrarmos a ideia da associação, e no primeiro ano foi, foi, foi um sucesso, foi um sucesso e continua a ser. Fora da época, nós criamos um bolo mais pequeno, com as mesmas características, mas é mais em dose individual, não tão grande, e se durante o ano. ter comido a dois, não é? festeja-se um dia especial é? que não sempre é um assim, de chapana, não é? Acompanhar o bolo, não é? Sempre ter comido um bom, do bom, do bom jantar, não é? Não acabar com a fatia do bolo.